Olá meus irmãos, a paz do Senhor, queremos trazer o seguinte tema, a igreja do politicamente correto. Mas, irmãos, o que caracteriza uma igreja cuja liderança é politicamente correta? Meus irmãos, diante do que estamos vendo na igreja evangélica no Brasil, concluímos que alguns líderes da igreja preferem o formalismo do politicamente correto do que as possíveis extravagâncias da liberdade no Espírito de Deus, que muitos desses líderes politicamente corretos denominam de meninices, infantilidade e indecência por parte dos crentes verdadeiramente cheios de Deus, crentes que se deixam usar, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, crentes que causam terror a esses líderes formalistas e politicamente corretos, pois podem revelar as podridões cometidas por esses pastores que viraram gestores doentes. E aí eu quero destacar, irmãos, a liderança da Assembleia de Deus em Pernambuco e a DPE, a minha querida igreja, uma igreja séria, uma igreja de nome, uma igreja querida, porém está sendo vituperada pelo comportamento vil de alguns de seus líderes, os quais por anos têm calado os profetas de Deus para que estes não revelem os seus graves pecados contra membros e obreiros da IADPE. No entanto, chegou o tempo da sujeira ser retirada debaixo do tapete, da dissimulação e da camuflagem. Por causa do politicamente correto, parece que muitos crentes da nossa IADPE, incluindo. Aí muitos obreiros deixaram de ler e estudar interpretar a Bíblia pela própria Bíblia e estão vivendo de achismos, formalismos e dissimulações. É o politicamente correto gospel. Infelizmente, irmãos, muitos desses crentes e obreiros da IADPE foram e estão sendo levados por um ensinamento xiita, sectário, conveniente e cheio de vícios de interpretação transmitido ao longo dos anos por alguns líderes da nossa igreja com a finalidade de tornar os crentes da IADPE presas fáceis de serem manipuladas por um sistema denominado de ayutiano, que tem como finalidade principal destacar, blindar e endeusar o atual presidente e os seus mais chegados. Esses obreiros e demais membros da ADPE que defendem cegamente o politicamente correto, os quais, para protegerem seus líderes doentes pela soberba e hipocrisia, falam verdadeiros descalabros e asneiras nas redes sociais e nos púlpitos da nossa Igreja, com a finalidade de atingir, ofender e demonizar crentes sérios da EADPE que não mais suportam tanta hipocrisia, mentira e jactância por parte de alguns líderes da nossa Igreja. Essas pobres almas, irmãos, desprovidas do conhecimento de Deus, esquecem que os grandes homens e mulheres de Deus do passado, os quais fizeram a história do povo de Deus desde o Antigo Testamento, Testamento aos nossos dias, sofreram também toda sorte de impropérios e desrespeito. E quanto mais sofriam, se fortaleciam, Portanto, assim como os homens e mulheres de Deus da nossa ADPE, na atualidade, não será diferente, assim como foi com os servos de Deus do passado. Ou seja, quanto mais atirarem pedras, mais as árvores estarão produzindo frutos para a glória de Deus. São muitos, irmãos, muitas as expressões desesperadas e recorrentes proferidas por líderes doentes direto do púlpito da nossa igreja, bem como nas redes sociais por membros desesperados e cegos ao defender o sistema haitiano. E muitos, a maioria desses membros, orientados por esses gestores desequilibrados, não é, a apostarem comentários indecentes, desrespeitosos não é, e agressivos, vejam algumas expressões atribuídas a quem defende de fato a igreja contra as mentiras. Veja o que esses membros que não leem a Bíblia, não oram, não estudam a palavra de Deus, vejam o que eles escrevem. Abre aspas. Um outro evangelho que está sendo ensinado na nossa IADPR. Mas que outro evangelho é esse, irmãos? Que outro evangelho é esse? Exatamente o evangelho pregado hoje em muitos púlpitos da nossa Assembleia de Deus do Pernambuco, principalmente no púlpito lá do Templo Central. Aí vejam agora as palavras insanas e loucas faladas por esses crentes inocentes ou maliciosos, que tentam defender a todo custo essa liderança atual da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco. Dizem eles, chamando com os irmãos, homens e mulheres de Deus, que estão denunciando esses pecados. Abre aspas, são loucos, são demônios, são glutões e embriagados, precisam de psiquiatra, são perturbadores, estão doidos, são a congregação de Corá, Datã e Abirão. Irmãos, vamos para os exemplos da Bíblia, e aí nós veremos que muitos servos de Deus do passado passaram por isso, mas não desistiram de defender a verdade e a palavra de Deus. 1 Reis 18, 17 e 18 está escrito, E sucedeu que vendo Acabe a Elias disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balins. Veja, Elias foi chamado de perturbador de Israel, mas não ficou calado. É? disse que perturbador era aquele líder corrupto que estava desviando as ovelhas do rebanho do Senhor. Mas a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela explica o seguinte com relação a esse versículo 18. E sucedeu que vendo Acabe a ela disse, és tu, perturbador de Israel. O versículo 18, quando Elias responde, perturbador és tu. Veja o que a Bíblia de Estudo Pentecostal nos diz, irmão. O modo corajoso de Elias falar a Acabe e denunciar a impiedade de Israel fez dele o profeta exemplar e a pessoa mais qualificada para ser o protótipo do precursor do Senhor Jesus Cristo. Quem foi o protótipo do precursor de Cristo? João Batista. Continua o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Elias era um verdadeiro homem de Deus que falava não para agradar as multidões, mas como um servo fiel a Deus. Assim como Elias foi chamado para mostrar quem é o verdadeiro Deus de Israel, todos os ministros do novo concerto são chamados para defender o Evangelho de Cristo contra distorções, transigências com o mal e desvio doutrinário. Portanto, irmãos, há um grupo de ministros, de homens e mulheres de Deus, não ministros na função eclesiástica, mas ministros para defender a palavra verdadeira, defender a igreja, que estão denunciando né, esses pecados absurdos concedido, aliás, cometidos por alguns líderes da nossa igreja. Porque, irmãos, o objetivo não é atingir homens, não é atingir pessoas, mas o pecado. E o objetivo da igreja dos membros da igreja, dos obreiros da igreja, é obedecer a liderança da igreja. O que não podemos é obedecer o pecado. Né? Não se obedece o pecado, porque é pecado obedecer o pecado. Então, muita gente está com essa obediência cega e está pecando, porque está obedecendo o pecado. E não homens sérios, homens que estão conservando a chamada. Vamos para a Bíblia, Jeremias 18, 18 está escrito, então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta, vinde e lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Ora, é o que está acontecendo, irmãos, reuniões ocorrem nos bastidores da nossa Assembleia de Deus, principalmente no Templo Central, para ferir para maquinar projetos maus contra aqueles que estão se colocando à luz da Bíblia, defendendo a igreja e se contrapondo aos pecados praticados por uma liderança desviada. Então eles estão fazendo como no, em Jeremias 18, 18, estão se reunindo e maquinando projetos contra homens de Deus e dizendo assim, vamos pegá-los, vamos pegá-los, porque não vai perecer a nossa palavra, o nosso conselho, aquilo que nós temos passado para a igreja, aquela ideia falsa de santidade, ela tem que prevalecer. Mas os senhores estão enganados, Jeremias estão aqui. Em Lucas 7, 33 e 34, nós vamos ver a seguinte palavra. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão, bebedor de vinho, amigos dos publicanos e pecadores. Jesus falando em Lucas 7, 33 e 34. Os doutores da lei, os pastores da época, diziam que João, João Batista tinha demônio, e ainda diziam que Jesus era um comilão, um bebedor de vinho, porque estava no meio dos pecadores. E hoje é diferente, irmãos? Então, aqueles que têm compromisso com o céu, com a verdade, irmãos, não se aflija, porque esses líderes doentes, infectados pela infecção, aí o tite aguda dentro da nossa Assembleia de Deus, não é, transmitem essa ideia. Quem lê a Bíblia e ora, tem compromisso com o céu, compromisso com Deus, e olha para o alvo que é Jesus, não entra nessa conversinha fiada, não é? nessas palavras torpes proferida por esses homens. 1 Coríntios 1, 18 a 21 está escrito, Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o inteligente, dos intelige, a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, esses que estão denunciando a verdade, denunciando os fatos, falando a verdade, são loucos. Não é? Assim como Paulo foi tido por louco, mas Deus disse a Paulo, eu aniquilarei a inteligência dos inteligentes dos gestores, dos líderes, muitos deles, Paulo, chegarão naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome batizei centenas, milhares, em teu nome, Senhor, construí grandes templos, em teu nome fiz isso e aquilo, e Jesus dirá, apartai vos de mim, porque não vos conheço. 1 Coríntios 2, 14 16 está escrito, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, às vezes aplica-se esse texto apenas ao mundo, ao homem natural, ao homem do mundo. Não. Esse texto está sendo aplicado hoje né, aos líderes corrompidos da nossa igreja. Transformaram-se em homens naturais e, por consequência, homens carnais. Homens carnais, homens cometedores de atos insanos. Então, esses homens perderam, irmão, a espiritualidade, tá certo? Então, Deus levanta homens e mulheres pequenos, pequenininhos até então, não considerados na igreja, para denunciar os graves atos de desvio de conduta praticado por esses homens. 1 Coríntios 4, 9 a 15, Porque tenho para mim que Deus, que Deus a nós apóstolos, nos pôs por últimos como condenados a mortes, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Não somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vies. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus, e recebemos bofetadas e não temos posada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até o presente tempo, chegando a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como os meus filhos amados. Ainda que tivessem dez mil aios em Cristo, não teríamos, contudo, muito paz, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Palavra de Paulo, justificando-se a igreja pelas perseguições que sofria dentro da própria igreja, por proclamar o Evangelho puro genuíno. Certa vez, Paulo disse, olha, se aparecer entre vós... Alguém pregando outro evangelho, que não seja o evangelho que eu ensinei, mesmo que seja um anjo, ou eu mesmo que seja anátema. Na realidade, na nossa Assembleia de Deus em Pernambuco, irmão, nos púlpitos da nossa igreja, muitos desses gestores estão pregando outro evangelho, o evangelho da mentira, da dissimulação, da hipocrisia, o evangelho de ensinar o céu para a igreja, mas conduzir o rebanho para o inferno por conta dos seus atos. Um evangelho de humildade, de piedade de honestidade, mas na prática não vivem a humildade, a honestidade e a piedade. Isso é pura hipocrisia. Atos 25, 2, 3, 8 e 11 diz o seguinte, o versículo 2, E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram. versículo 3, pedindo como favor contra ele que eu fizesse a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no cominho. Versículo 8, mas ele em sua defesa disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Versículo 11, se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém pode entregar a eles. Apelo para César. Irmãos, Paulo aqui apelou para a justiça dos romanos, porque a justiça da igreja, a justiça dos pastores da igreja da época, estava corrompida, podre. É por isso que muitos irmãos da nossa Assembleia de Deus estão recorrendo para A justiça dos romanos. Qual é a justiça dos romanos hoje? A justiça dos homens, o poder judiciário, para que atos insanos praticados por esses homens doentes que estão na liderança da nossa igreja sejam corrigidos, sejam corrigidos. Atos 26, 24 26 diz o seguinte... E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse, Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas. Pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Ora, Paulo foi chamado por Festo de louco. Paulo foi chamado Jesus, João Batista os profetas. E por que os homens e mulheres de Deus de hoje não seriam ao estarem confrontando o pecado praticado pela liderança da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco? Diante de tudo o que vem acontecendo, meus irmãos, nesses últimos anos na nossa Assembleia de Deus em Pernambuco, não temos dúvida de que Deus está permitindo a operação do erro através da boca e do comportamento de alguns líderes da IADPE, principalmente por parte do, do, daqueles que compõem a cúpula da nossa igreja.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 Deus está permitindo que líderes principais da nossa igreja abram a boca e falem o que eles não queriam falar, por conta do seu mau procedimento, por conta dos seus feitos, da sua perseguição insana contra obreiros, contra membros da igreja. Veja o que diz a Bíblia de Estudo Pentecostal, comentando o versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Veja o comentário, abre aspas.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 os entregou a mentira, como a justa penalidade pelo seu pecado. Esse tipo de julgamento ocorrerá nos últimos dias da nossa era, quando então Deus enviará a operação do erro sobre todos aqueles que não receberam o amor da verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O engano será segundo a eficácia de Satanás, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Isso aqui ocorrerá, irmão, principalmente a operação do erro, no período da grande tribulação. Mas já ocorre, já ocorre também... Nos nossos dias, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. Então, o espírito do erro, da mentira, do engano, está na boca de muitos desses líderes, infelizmente, para prejuízo da igreja. Mas o Deus que permite o espírito de mentira na boca desses homens, é o Deus que guarda, que protege a igreja. E a nossa igreja, com certeza, não tenho dúvida, irmãos, aqui no estado de Pernambuco, sairá de tudo isso muito mais fortalecida para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.